eu não posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvisação. Por isso, teve o nessa matina. Ela sempre muda o clima. Você é gordinho, eu sou gordona, tão bozão de gelatina. Faz favor, não tem forjar esse papinho. Que eu sou o hip hop, eu mantenho no meu caminho. Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira. Rima sério comigo, Katniss. Trono da sua funda yes, yes, yes, yes. yes, yes. yes, yes. Que rima linda, você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a a sua rima tá a puta Que puta potirzinha desse MC Como não é brincadeira, diz eu sou filha da montanha Então tenta fazer uma igual. Não pode é copiar, por isso que até não chega para se expressar. Fazer uma igual eu tô potente. Olha o meu físico, olha o que eu faço, mas né? de que bater diferente. Tá bom, mas tudo que você fala é do seu físico. Eu não consegui ver você no seu é o lírico. Ô oh, amigona, dessa aqui você sai morto. Entendi que nada de gente torno do seu corpo. É Eu mando a mesma rima, aí eu sou louco, então. Aí cê fala da bunda o round game cê negão. Ah! Ah!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 Caso eu fico no banco e você entra no jogo não passa do meio de campo Se não, tá aqui, não no ringue Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrio da luta é O da luta? Você não entendeu o que eu tô avisando o cenário Eu não tô no meio de campo me pôr campo Meu foco é a grande área, meu foco é tipo Romário Você não joga mais seu jogador aposentado ah, você, fica é dos ah, ah, ah, ah, ah, ah, tá na linha ah, Com ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, e volta, a volta e vai pra deputado ah, Jogando você pelinha É ah, mesmo ah, eu um deputado ah, Mas aqui eu vou deixar o meu legado O ah, Romário já está aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94? A gente volta a setora A tentar Mas nunca consegue apagar minha história Tá ligado que agora se mete o futebol Ele é a ah, boca ah dele depois, ninguém o que vem em 94, e também não vai ser selecionado de 2028. em 94, teve a Copa pro Brasil em 2022, já tem Nacional de São Na verdade, bosta nunca vai arrumar nada Se for um pé de no seu lugar Eu acredito ah, São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os MCs sempre falam Mas todos os homens desse voto no final tomou um pau o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não mandou sua mãe de Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez se o ah, um cante fosse Aí ele seria um bom mano Já tá, vamos ver o Rio de Janeiro seu se Ah, peraí, nesse time tá faltando ah, Você sabe que o meu bando é reto Sempre reta, meu time faz falta Ainda bem eu sou um jogador completo Isso oh! <tos> é bateria, talvez É só um os índios mais pesados Carrivo que incendia Isso é bateria, talvez Isso é bateria, talvez hey.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 De caderno, com o barreto você levou pro quarto round. Hoje no yeah, primeiro round yeah, vai pro quinto dos infernos. porque Vou dos infernos. eu me sinto em casa. Você vai ver no momento no freestyle. Você tá batendo de frente pro sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant. Hoje o inferno é do Johnny. E que Fala só muito uma muito fraca e você sabe que você ah, tá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 O chegado tem que passa do atual campeão Eu não vou deixar só eu te falar Porque meu mano, tudo se fodeu Tá ligado que bateu de frente Só que no tu perdeu No oh, oh. tu perdeu Na verdade mano, agora você se fudeu. Porque era o atual campeão Hoje você é o passado, o atual hoje nessa porra é eu Caralho, eu vou matar você Você já tá ligado, mano, não tem proceder Pode dar risada, eu fico olhando pra.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 Você aqui é um federata, mas do nada cê puxou o assunto a bola, Deus do Som. olha o cheirinho de rima decorada, ah! saudade meu mano, pra mim aqui que é insano, por isso uma sinuca cê tá se encatapando, e nesse momento o apolo não passa pano. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada, rima improvisada são dois MCs escutando o beat e puxando uma rima do nada, eu só pensei o orgulho que derraveu com seu nome, na moral você sabe que eu rimo no microfone, diferente Enquanto você não pensa uma rima pro mano, faz parte do enredo também com essa sua carinha de choro Eu tô vendo o truta que se tá com medo Você tá ligado, mano, faz parte do enredo Venha no faroim, pediu pra começar Depois mando eu, acho que é um arrego Tudo bem, relaxa, mano Sua ideia é nova, essa é a prova Você pediu um arrego, mas deixa que eu te carrego Pra cova, fica tranquilo você tá ligado, que é, tem uma linha. Eu disponibilizei pra você uma coisa. Você passa o resto da sua vida. Agora meu mano é a hora de cortar. Você não vai suportar em cima. De... Eu sabia que era bate e volta, mas eu vou bater e você vai voltar Você acabou também de descobrir, eu descobri que você não vai rimar E também que você vai perder, você falou que é a que quentinha Na verdade, mano, a prova tá quente, só seu corpo morto aqui que tá fria Você entendeu que hoje, Cante, você entrou numa fria Eu vou falar que é a vida, sua rima agora foi patifaria Já já começar, deixei sem começar. nessa vida eu vou falar pra você Você começando ou não, a ordem dos fatores não vou alterar o fato de você morrer Eu não vou morrer! Meu corpo fica fria, é da hora rima, falta concordância corporal. É Ei, você tá ligado, mano, isso é normal. Agora eu vou te ensinar na faquinha que mamando e mostrando como eu sou letal. Aí, meu pai, eu vou falar pra você: eu sou cria da rua, e mete é ser certo nas palavras. Eu prefiro ser certo na postura, certo? Né? Desse jeito, agora eu vou na tática, minha foto deserta, minha foto deserta. Esse é certo, só na gramática deserto, na postura hip hop improvisação. Se você for certo na sua postura, você não fez mais que sua obrigação. Oh! Você tá ligado, mano? Que agora o grande se tua. Você moscou e sou hip hop. -hop tá <tos> gaguejando, <-hop, hip> <tos> não tá interagindo. Eu não fiz mais que a obrigação e nem sua própria obrigação. que você tá cumprindo?